Para vocês, para mais vídeos, pessoal, estamos aqui Eu sou top Bom, pessoal, hoje estamos aqui Para mostrar Um tipo de evento Aqui Barra, missões Barra, itens, conseguir itens Tá bom, né? Top. Bom, gente Estamos aqui nesse jogo O editor vai deixar aqui na descrição Tá bom? Já não sei porque eu fiz assim Quanto que vale esse kit todo? Silvio? Então, gente Pelo que eu fiquei sabendo Sabendo, né? Sabendo Bom, eu fiquei sabendo Que tem a Valkyria Que tem a Valkyria, tá, gente? Aqui no jogo Pra quem não sabe A Valkyria, Eu é só pesquisar Aí na loja do Na loja de itens, é sério, é muito caro É 5 mil, tá bom? É sério, a Valkyria é muito cara Muito cara mesmo Tá bom Bom, gente, estamos aqui nesse jogo Porque meio que você vai ter que completar Os jogos, barra, as missões Para conseguir itens, no caso baús Que eles só vão abrir em certos dias Entendeu? Em certos dias Tá bom? Muito O que é isso? Apareceu Apareceu, ó Não. Eita Tá doido Deixa eu pegar isso aqui, gente Que Esse aqui é top Bom, gente... Nossa, por que tem um cara soltando tudo aqui? Bom, bom... Oxi, tá bom, né? É meio que buguei aqui. Bom, gente... Deixa eu ver... Calma, gente. Então, é, é meio que tem que voltar nas pessoas... Nas pessoas... Nos personagens. Tá bom? Meio que tem que voltar neles. E, gente, pelo que eu saiba... Gente, acabei de olhar meu inventário aqui E já tem aí A roupa de todos os Jogadores, tipo o que? Tem a roupa desse, dessa jogadora Mó gata Top, amo você É dela que eu vou botar, eu acho Sei lá, gente Aí tem esse daqui, essa roupa desse, dessa no caso. Aí tem a roupa daquela lá e aquela lá. A gente, o que mais me surpreende é que o povo ama a rosa, né? A maioria... Não, não é possível que a maioria das pessoas que jogam Roblox gosta de rosa. É sério, porque, tipo, essa aí tá em primeiro lugar com 770 mil. 770. Bem top e esse em quarto lugar Eu também não sei por que esse quarto lugar Porque eu não sei, né E também tem essa aqui Que está em terceiro lugar, né Certei Que essa aqui foi a que eu mais gostei Essa aqui, ó E tem esse cara Esse russinho Que está em segundo lugar Que eu preferia, que lá lá mas... Ok, então gente, vocês vão ter que meio que Completar as missões de um deles Eu acho, que eu não me engano ou você escolhe um ou você escolhe outro porque para mim é assim então sou fonési porque eu vou escolher essa daqui ó desses quatro essa bora isso. olha o que leta. É em seis dias e doze ou dezesseis horas bom gente isso aqui é meio que a gente vai ganhando conforme o tempo e tal o salto tal tal tal isso aqui é meio que... é nossa, mentira que o Survivor tá Killer tem essa skin. Oh, Babado sabia não? Pra quem não sabe, eu já joguei. Fala, mãe. Vamos lá, pique, mini games Que eu já gravava há muito tempo atrás. Nossa, gente, até passei vergonha agora. Passei vergonha. Nossa, tem uma galinha. Não é engraçado, né? Até agora, tem um pintinho no Adopt Me, aí... E na verdade tem um alguma coisa amarela que sei lá o que que Nossa, gente, eu saí do meu corpo. Eu sou uma alma. <risos> ai, ai, ai. Então, gente. A gente tá no Epic Minigames. Eita! Queria saber porque vocês fez isso, jogo. Eu queria saber por que tu fez isso, jogo. E tá bom. Bom, o chão vai voltar caindo, Então, gente, como começar uma partida aqui, eu volto com vocês, tá bom? Sim. Eu consegui o emblema. De entrar. Ai, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Gente, então. Nem né, que eu vou completar a missão aqui do Epic Game, mini-game, tá? E eu tenho que matar cinco pessoas com a espada. Ai, ai, ai, ai. Se eu comer, melhora a minha vida? Ai, meu Deus. Ai! Cadê a minha espada? Sumiu a minha espada. Vem! <risos> <risos> gente, eu tirei a espada da mão, gente. Eu nunca para. <risos> Ai, meu Deus. Eu virei a vovó Granny. Eu peguei a Zip. <risos> fica nas bolsinhas. Deixa eu ver a loja aqui. Faz tempo que eu não vejo a espada. Bom, bora ver aqui. Então, gente, vocês que completar a missão, mas eu não sei se é a missão daqui ou é a missão de lá. que Então, missão e tal. Bom, deixa eu ver isso aqui. Olha, moça, tudo bom? Eu quero ver uma coisa aqui legal. Pensadora. legal hum, tem muita coisa. Virtual. Isso aqui que seria... Nossa, sortudo seria pra mim. Aí eu ficaria sortuda. Bom... Eita! Não, amei. Simplesmente amei esse pet. Nossa, gente, eu simplesmente amei. Vou juntar. Oxi! Tá bom, isso aí é uma preguiça meio assassina, gente. Água subirá em segundos. Tem em um dos quartos, ai Verde está se fechando Eu tenho muita sorte Bora Água subindo em um dos quartos Ai Verde está se enchendo Entrando nos quartos, será que morre? Então, gente, eu acho que vou no verde Ai, não sei, fui Ai, Deus Gente, é só o verde que enche É sério, meu, que ódio Bora Uh. Gente, desculpa o barulho de portas, tá bom? Que a gente mora em prédio Impossível não ter barulho de porta E ainda a porta tá aqui Aqui é bem Vencedor no Abby Abby Nossa, gente, tanto nome no mundo logo Abby Olha, já tá com a skin Oi eu vou botar essa roupa, a roupa da menininha que eu gosto, que eu quero. Oxida. Oxida Pants. Pronto. Já vou tá. a tá, roupinha. Logo, logo. Ai. Fiz merda. Eu tenho que cuidar daqui. Vai vai vai vai vai vai vai vai vai. Ai isso aqui aqui aqui aqui aqui. Aí só viu vai vai vai vai vai. Não vai, lá tem mais jogadores. Mentira. A gente conseguiu por uma. A gente conseguiu por uma bomba, uma bombinha. Hum, sou top. Eu não sei porque eu virei pro lado, tô falando com meu amigo imaginário. Gente. Eita! Não, eu não tô, tô doida. Ó, oh, isso, moça, o que, que é isso? Nossa, que cabelinho bonitinho, não sou que não. Eu queria até essa skin. Ai, amo vôlei, gente. O vídeo era pra ser conseguindo, né? Agora virou epic e viri. E, gente, é sério, faz tanto tempo. bati bate. Eita, me joga pro meu lado. Joga pra lá. Vai, vai, vai, vai, vai. Eu cuido daqui. Vai, vai. Eu cuido da frente. Vai. Não, não, não, não. Aqui. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. vai. vai. vai. Vaza o bolinha chato. Nossa, a gente tá começando a largar. De tanta bola que eles botaram aqui. Eita, eita, eita, eita. O segredo é jogar mais bola pra lá. Isso não tem segredo. Aqui. Aqui, vai, vai, vai. Não tem empurra. Gente, será que é porque tá no gráfico? Não, tudo não, não deve ser não. Sei que. Sei que Não, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Caramba. Gente, joga a bola pra lá. Joga. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Rolante Ah não, amo ai, ai, ai, ai, ai, ai, gente? Eu odeio. Ah, mais só um modo de dizer pra ela Pra gente ganhar, tá bom? Mas eu odeio isso aqui Odeio demais Gente Naruto usa o Max Nossa, gente Ele nem é fã de Naruto Ai, meu Deus, gente Como são burros Eu falando Eita, bichinho vai, vai. Nossa, os caras devem estar muito melhor que a gente É sério, muito Vem Vai logo, ET do caramba vai vai vai. Vai vai vai vai, vai. vai, vai, vai vai, vai, vai, vai, Gente, por que eu faço esse barulho doido? Não, é sério, eu odeio minha equipe Gente Vamos Vai, vai Gente, seriamente, eu tô amando essa animação Vai Vai Tá louco Olha a gente joga pela água ou você também não colabora? É sério, gente. A gente não vai ganhar. A gente não passou na primeira fase. Olha o cara que ganhou aquela partida. Noah Ebby. Erro. Erro. Erro. Amo, amo, amo, amo. Porque é fácil, é fácil, é fácil. Zul. Eu, eu fico deitado porque se eu ficar em pé, ó. Cobre todo meu. Então eu vou ficar assim. E eu também desacofortar. Tá? Hum. Oi. Tudo bem? Quando eu falei que eu amo, eu odeio. Ai, tô gata, sick. Eu poderia botar roupa ROVI, combinaria com meu. Oh, roupa Mas não, tem que ficar assim. Vixe, eu ganhei uma, um hate. Um hate? É. É. Uma cabeça de negócio. Uma cabeça de negócio. Um baú. Uma, um baú de cabeça. É aquele baúzinho lá que aquela menina tava lá? Aquela menina toda cor e rosa? Oi, espo... não, não vou falar na no patrocina. não vou falar nada. <risos> Oi, querido, tudo bom? Como vai a vida? Como vai? eu sou uma, pessoa uma idiota. O cara deve estar assim. Mas o que é isso? Gente, eu não quero chave, eu não quero ver. É que eu sou muito musical. Nossa, ficou muito ruim. Vai, vai, vai, vem. Gente, cadê eu Ai! Ai, esqueci de... Vai, vai, fica aqui. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Eu pensei Ah. Eu pensei que ah, a bola, a, a bola, a bomba ficava gelada. <risos> a bola ficava gelada. Eu pensei, eu pensei, eu pensei que se a bola ficasse gelada, azul no caso, corcel. Vocês entenderam? Eu. É porque ela ia explodir, mas não. Nossa, aquela Sede. Todos vão morrer. Mandei um guiso. Meu Deus, muito isso. Ah, vai fazer. Ai, eu te odeio. O te odeio. Aquela né? ah não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Nossa, gente. É porque, tipo, só caiu uma lista. Listra. de oh, oh. oh. Jingle, bell, jingle Bell, não tem mais música. Porque não é mais Natal, tal, gente. Meu Deus do céu. Uau! Ai, meu Deus, não soa muito. top, bem. Ai, ai, ai. Ai, gente, tem que... Vocês tem que sair da frente pra me ver, né, meus queridos? Ih! Gente, por eu pulei? Eu tô indo atrás do negócio. Ih! Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Eu sou evidente. Sou não. Começando a vir mais rápido. Então eu vou ficando aqui. Eu tô pensando em voltar eu tô de Fortnite. É bem a vida, né, porra? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Nossa, deu para ver que eu sou bem ruim ainda, né? Aqui. Eita, bexiga! Ferrou demais. Deu Uh! Bora, Granny! Top. bom eu vou dizer que dá para desequipar desequipar bora o cheiro porque tem uma arma no jogo tá repreendido que isso almofada de mau cheiro ah é. O único que a cair, gente é Essa é a coisa que eu mais odeio Tem que ter uma setinha ali para mostrar quem sou eu, né? Que os caras podem muito bem ficar aqui Meu, meu, meu, meu, meu, meu, meu, meu, meu, meu, meu, meu, meu, meu, meu, meu, meu tem que ir pela sombra Porque senão não vai dar Ai, vou ficar aqui Vou pegar esse aqui também pulo, para de me empurrar. Calma, gente. Desculpa aí. Oh, oh, oh. Ai, vai. Onda de gelo. Ai, ai, ai. Ai. Amo, amo. ai, gente, tá ficando difícil. Eu odeio essa parte. Não, não! Nossa, o quero... cara realmente. Ai! Pegar... Vou pegar aquele. Os caras ficam me empurrando, dá rato. A gente toca num cara, a gente voa. Não! A gente não vai pela sombra, a gente só vai pelo estrito, Vinte estrinto. anos <risos> de Vou dançar aqui. Nossa, que merda! Então, bora pro outro povo. Pro outro povo, ó. E a gente eu vou voltar lá no joguinho. Bora. Opa! Ai, ai, ai! Hum, sorriga. Hum, estamos 21 minutos gravando. Estamos 21 minutos gravando. Tomo 21 minutos. Gravando. Skip! Bora pegar esse daqui, que eu quero esse daqui. Eu quero esse aqui também. Hoje a gente volta Vem aqui nessa menina que eu amo ela, né? No caso. ela, tá, ela. Então, tem outros jogos. Se vocês querem que eu grave eles, vocês me avisam aí nos comentários. Se tiver sonhado, né? Se tiver sonhado os comentários, ó, oh, comenta. Ou, ou dá like. Ou dá like mesmo assim. O jogo Kit. Gente, eu só vou jogar esse jogo aqui. Nada mais. Ninguém vai ver nada. Tá bom? Esse vídeo vai ficar bem longo, né? Minha vida. Tô parecendo uma doida aqui. Gravando. Ai, ai, ai, ai, ai. Pelo menos. Ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Não, engraçado. Eu já nasci. vi vi vim. Eu nasci. Rosa, louca! Coisa! Obrigado, obrigado, obrigado. Falou. Olha, gente, faz tanto tempo que eu não jogo isso aqui Sério, faz muito, muito, muito tempo Deixa eu jogar isso aqui Vou Jogar isso aqui, ó hum, Esse gato é bem bom, né? Uou! Que legal! Novo mapa, né? Só pode Vou assinar isso aqui Tá fazendo uma doida que você essa pergunta? Gente, isso aqui, isso é muito doido. Eu pensei que fosse uma esteira Os caras queriam fazer uma esteira Mas não sabiam como que é, isso pode Nossa gente, tanto lugar pra botar um Nossa gente E pior né, parece que é um jogo ruim Mas é um jogo legal E tem um monte de doguinto Só eu, meu pai e minha família Sabe O que eu pensei agora É sério, eu simplesmente não acho nada Gente, vou pegar isso aqui. aqui. Um Pum, brotou na minha frente. Acho que isso aqui é de boa modificidade. Eita! Gente, não preciso... Vovô, vai você! Vai você! Vai você! Vai você! Entra aqui. <risos> nossa, eu é um sacrificando nossa amiga. Eu tenho a mesma coisa que o cara, só que... Eita, bexiga! Vem cá, você, Tranca aqui. Não! E é pior que ele nem bateu. Ele é engraçado, né? Gente, eu vou desistir. É pior que fica mexendo assim. Vamos pra loja. Aqui. Aí vocês vão em pé, ó. Bem doido, né? Assim... Nossa, eu ainda tenho esses comuns. Eu tô parecendo. Tô parecendo mutano. Vou virar o mutano. Aqui, ó. Peraí, peraí, peraí, Isso aqui é uma língua. <risos> Guarda de vida de rato. Pé de largado. Eu só tenho 60. Um mil. Tem muito lendem e ainda tem esses de Não é possível, todos fazem isso Então, gente Foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreva no canal Compartilhe o vídeo, tá bom, eu, né? Deixa o like, se inscreva no canal Compartilhe o vídeo para os seus amigos Nossa, o pior que eu nunca mais falei isso aqui Deixa o like, se inscreva no canal Compartilhe o vídeo para os seus amigos Yeah! Ai, gente, que top. Faz tempo que eu não faço, né? Eu sei. Vocês sentiram saudade? Eu sei, eu sei. Não, é engraçado, quem gasta 7 milhão numa skin dessa? Essa é um doido. Isso aqui é preto. Ah, ratona e abacate Mas então pessoal, foi isso Se você gostar, a gente, me ins me se inscreve no canal Deixa o like e compartilha o vídeo Bom, me segue é no Roblox Me eu no Roblox Me seguem no Roblox Me seguem no Roblox Me seguem no Roblox Me seguem no Roblox Me Falou!